Pessoal, tá aqui. Como eu faço na maioria das vezes as quintas-feiras, né? O nosso vídeo, a nossa live, para conversar, trocar uma, trocar ideia com vocês. E esse, esse final de semana, esses dias tem sido um pouquinho apertado, é, muita gente para atender, né? Depois dessas frequências que eu comecei a fazer. O pessoal tem se, tem se empolgado, tem gostado muito, de eu arrumar aqui, que tá meio, tá pegando só uma parte do corpo, então, o pessoal tem se empolgado muito, tem gostado demais, né, das frequências, tal, e um indicou o outro, outro indicou o outro, e lá veio o pessoal, e tenho feito muito online, por quê? Porque tenho tem enviado para o exterior também e para outros estados, né? Tenho amigos em Goiânia, Floripa, Brasília, ah, ah, sei lá, ah, João Pessoa, onde mais? Vários lugares aí do Brasil, então nós estamos trabalhando muito, muito, muito ah, essa, é, é, é, né, esse, esse é, dentro dessa frequência. Aí eu o coisa aqui no Instagram tá escrito alguma coisa deixa eu ver que seus seguidores que você iniciou um vídeo é legal. Então vamos lá seguidores, cadê vocês? Tô esperando, já iniciei o vídeo. E hoje eu tenho um assunto muito legal para falar com vocês, a respeito assim, né, uh, da transparência das pessoas, até onde as pessoas podem ser transparentes ou não, né, e quando elas pensam que são transparentes, mas né, que elas acham que todo mundo acredita na transparência delas, elas são pessoas ocultas, né, é. Eu não sou muito chegada à coisa oculta, não. Sabe por quê? Ah, o que é oculto, para mim, ele foge da verdade. Ah, o Nelson já está aí, né, Nelson? Enviou uma solicitação para participar. Tá bom, Nelson, vamos lá. Vou até aceitar, tá bom? Ah, Nelson, solicitação, tudo bem? Então, é tudo que é oculto, para mim, o que é oculto, ele esconde uma verdade, né? Ele esconde... Boa noite, Nelson. Ele esconde aquilo que não é verdadeiro, ele esconde o que não é bom. Oi, Nelson. Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom que estamos conversando, né? Isso, Aqui. Eu preciso de você na Rádio Mundial. Gosto muito. Ah, obrigada. Obrigada. Isso para mim é um prazer ter vocês como, né, ouvintes acompanhando meus programas. Já há quase 22 anos de Rádio Mundial. Sim. Eu fico vendo essa, os adolescentes que hoje estão com 22 anos. Eu falo, olha anos, o tempo que eu estou lá na rádio, né? Tá a Cris também aí. E aí, Nelson, você tem, assim, alguma coisa? Só deixa eu ver uma coisa que tá aí no, no Face. Alguém? A Daniele William? Ela quer saber. Olá, Armin, meu nome é Daniela Cristina. Ah, aí não ela tá querendo a data? Ela pensa que eu trabalho com isso não, Daniela. É um prazer estar com você aí, mas meu trabalho é diferente, tá bom? Eu não preciso da data, nada, a gente trabalha com o registro da memória celular, com outras coisas. Bom, e aí, Nelson? Ah, eu gostaria, ah, eu gostaria que você falasse da energia fria. Ah, que legal. Você sabe quem foi... Como que funciona? Tá. Se é uma vibração, se é um canal e... é passado para a pessoa? Então, Nelson, é uma frequência de luz e som. Lógico que tudo que é frequência é uma vibração, ele vibra, né? ele ondula. E essa frequência é tudo energia. A Ju também entrou agora. E essa frequência, ela é, não é nem. é, é para mais do que regenerar uma célula, as células. Ela é para trazer a pessoa, ela trabalha assim, tudo que você precisa. E dentro desse trabalho, ela vai desenvolver aquilo que vai te curar. Entendeu? por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, nossa Armin, eu tô com tanta dor de estômago, mas o problema não é o estômago. O problema é o que causou a dor no estômago, que é emocional. É é o que foi que levou aquela criatura uh, a ter esse tipo de de esse tipo de uh, de descontentamento estomacal, ter, ter, ter essas coisas de azia, de desconforto. Você veja bem, muitas vezes uma pessoa ela não pode comer determinada coisa, né, vamos dizer, mas ela chega num tal ponto de estresse, num tal ponto de, desco, de desconforto, num tal ponto de irritabilidade, de ódio, de raiva, que ela precisa preencher o vazio dela, justamente com aquilo que ela não pode entendeu? E depois que, é aplicado, depois que é aplicado a energia fria, ah, isso, é. isso ele altera a frequência da pessoa para sempre ou sempre a gente tem que estar tá fazendo? Não, ele altera. Você veja bem, alterou uma vez, não volta mais. Porque ele vai... Ele é assim, ele suga definitivamente. Você sente aquilo, né? Ah, aquilo funcionar dentro de você como uma ventosa e teu corpo começa a vibrar. Ele suga definitivamente aquela, ah, aquele trauma, aquele momento, aquela situação, o que te levou a, a, a ter esses desconfortos, né? Nós podemos até citar agora esse problema aí. De esse problema do corona tal. O que eu vejo de pessoas que estão ficando doentes? O que a gente vê de pessoas que estão tendo outros sintomas que não são uh, do corona, né? Uh, pessoas porque elas estão assim se sentindo enclausuradas dentro delas. Elas perceberam que a insatisfação de vida é muito grande. Que a insatisfação de tudo que elas têm é, para é, é, sabe que que elas que elas têm hoje foi a custa de tolerância e não de prazer. E, então a, a energia fria quando aplicada nessas pessoas vai desobstruindo esse canal e a pessoa vai tomando a consciência do que está acontecendo. Tanto é Nelson que tem pessoas que vão lá a cabeça fica assim ó e fica pulando entendeu porque tá mexendo com ela fica assim literalmente porque tá mexendo com todos os com tudo que cortou a sinapse com todas aquelas aquelas vibrações negativas que ficaram dentro dela aí, aí a pessoa me pergunta assim mas ah, men, se uma pessoa for maldosa né ela tiver o mal dela dentro dela, e ela não quer sair daquele mal, uma pessoa vingativa, invejosa, uma pessoa que vive, sabe, querendo cutucar a outra pelo mal, a energia fria transforma essa pessoa, não, sabe por quê? Ela não vai para resolver o problema dela, ela vai para potencializar o querer mal do outro, e a energia fria percebe, porque ela vem dos pleiadianos, entendeu? E os pleiadianos já estão cansados disso, né? De ver esse tipo de coisa. Então, ela quer potencializar, na verdade, a força mental dela. Isso eu estou falando porque já aconteceu de virem pessoas assim. Não é muito, mas é uma, duas que eu percebi. Aí eu percebi que, que a pessoa queria vir para ela poder... É... Ter mais força no que ela irradiava para o outro. Querer firmar que ela estava certa, entendeu? Então, a energia, ela, ela expulsa alguma coisa daquela pessoa. E a pessoa começa a ficar desanimada. Por que, que ela fica desanimada? Porque ela precisa ter a sensação... Né? Ela desanima para ver se ela tem a sensação de ela, se, é, é, ela tomar tempo do que ela está fazendo. Porque ela não veio para melhorar a ela, ela veio para piorar o outro. Então, a energia fria, ela é extremamente inteligente, ela é sábia. Ela é sábia. Ela vai nesses pontos... Tira queimadura, tira febre, por exemplo, pessoas, eu vou dizer para você, Nelson, não foi uma, não foi duas, eu tenho, inicio muita gente. Eu iniciei mais que mil pessoas já, nenhuma delas, pelo menos as que eu conversei, com as 300, pegou o corona. E iguais a mim, elas estão saindo na rua, lógico que com máscara. Né? A gente precisa ter os devidos cuidados, pelo amor de Deus Mas elas estão tendo a vida normal Por exemplo, eu mesma, eu estou tendo sucesso na minha vida com esse corona Eu sei que você começou a se cuidar mais Porque você falou que você é... que atende as pessoas e esqueceu de você e com essa pandemia, você se voltou para você e você começou a dar resultado com você também. Isso, foi isso mesmo. Aí eu comecei a me observar. E quando eu me observei, eu vi que eu dava atenção demasiada para as pessoas que não mereciam. A minha atenção. E quando a pessoa não, me, não merece, ela te suga. Porque ela não quer que você seja Uh, um, um, um, um, um, por exemplo, uma ponte entre você e o divino. Ent você entendeu? Porque nós somos uma ponte, só que essa ponte todos temos. Basta você acionar a luz dela. E as pessoas não queriam isso. E, e, e eu sabia daquilo dentro de mim, eu percebia... Mas eu dizia, não, eu vou relevar porque é parente, é amiga, não sei o quê. E eu deixava aquilo rolar. Mas eu sabia dentro de mim a maldade que existia nessas pessoas e que eram pertinentes delas. Quando aconteceu tudo isso, a minha vida deu uma reviravolta. Eu tive um chamado, eu tive um chacoalhão muito grande. Falando, Armin, meu nome é Armenuí, né? Tipo assim, agora você é da humanidade. Mas pra você ser da humanidade, você precisa ser de você. Chegou teu momento. O que eu gostei mais, o que eu gostei mais foi que com esse chacoalhão, numa live você falou, agora eu vou falar o que eu tenho que falar. Eu, eu achei o máximo aqui. É... Porque você começou a falar certas verdades que as pessoas não estavam... Enxergando quando você falava, e isso foi muito bom, exatamente. Eu falo agora, eu tô falando, mas porque eu não tenho mais medo de nada e nem de ninguém, entendeu? Eu, eu... É, do, é um campo do de do proteção spray. muito grande. Você podia falar do spray? Do spray que eu não eu nem, nem entendi como que é ah, a tá. vibração com o spray? É uma frequência que eu faço Tá na cozinha. Não vou poder pegar agora. Tá, mas ela mas vem no frasco. É. É, é uma frequência. frequência. Ela, é feita, ela é feita com a pessoa presencialmente. Ou você necessita só de uma canalização com a pessoa para poder fazer? Não, eu preciso da pessoa não só presencial, como também online. Pode ser no, nas é. duas situações. E a, e a garrafa fica toda. Ela, o frasco, ele fica todo frio quando tá pronto e forma aquela blindagem. Então, por exemplo, eu faço, eu aplico, eu pego essa radiestesia, né? Pego algum. Eu ponho o um pêndulo aqui, vamos por aqui, não dá pra mostrar. Eu pego o pêndulo, eu peguei um aleatoriamente, eu pego o pêndulo, pô, falo pra pessoa falar o nome dela e coloco, né? Aqui no. Nos gráficos, são vários gráficos, eu tenho vários aqui. E o pêndulo, ele vai sozinho para aquilo que a pessoa precisa. Aí eu falo, o problema está na tua casa? Um exemplo. A pessoa fala, Ai, Armin, desde que eu estou nessa casa, alguma coisa acontece. Deu divórcio, deu briga, deu isso, deu aquilo. E o pêndulo foi. Aí começa a fazer lá frequência. No quê? A pessoa vai virar a casa? Não! Ela vai ter consciência, vai ver aonde está o problema, né? E, e o que aquele problema está ocasionando nela. E a frequência vai trabalhar naquilo que está sendo ocasionado nela. E também limpar aquela casa. Entendeu? Então, ela vai tomar é, a frequência. Gente, numa, live, numa live sua, acho que é com as alunas, eu tá. vi que o pêndulo ele é, ele é atraído pela, no frasco como se fosse uhum. um ímã ele atrai mesmo, ele puxa, é, ele gruda no frasco e começa a bater é pena que, está, que esteja lá, é o que eu falei, não dá para eu levantar agora mas ele começa a bater e quando ele bate, ele vai vibrando, ele faz o mesmo efeito da energia fria vai fazendo as bolinhas e vai vibrando, e quando ele vibra, ele manda essa frequência para dentro do líquido, para que eu coloco lá dentro, né? E, e, a, e, a, e aquele líquido, ele vai começar a receber aquela, aqueles elementos, né? São é, minerais, é uma série de coisas, é, para que possa harmonizar e arrumar a pessoa. A Anny tá falando boa noite, a Regiane, por exemplo, tá aqui a Regiane, beijo pra você, re, pra Anny também. A Regiane, ela tá fazendo tratamento, ela levou a frequência e ela tá aqui no, né? Não sei, ela é meio, ela é meio tímida, mas ela sabe, ela, ela fala pra mim, ela fala, a minha vida mudou depois que eu vim aqui, Armin, comecei a usar frequência, ela, ela, ela realmente ela resplandeceu, ela, ela, sabe? Você vê que a pessoa se expõe, a pessoa ela sai do escondido, ela sai daquilo que está reprimindo ela e ela vem por quê? Porque ela fica confiante, que foi no, é um dos casos, né? Mas a frequência tem sido, assim, ah, algo fantástico. E, e, e a, olha lá, ela pôs verdade. Olha lá, ela tá escrevendo. Fala. Isso ela é só para doença física ou é emocional também? Olha, ela funciona para os dois. Mas é. quando a doença já é somatizada, Nelson, você precisa usar pelo menos duas, dois, três frascos, porque aquela doença já está plasmada. E ela plasma na memória, entendeu? Não só o local, mas a pessoa vai ter que trabalhar o campo neural dela, a malha neural, e começar a dar sinapse de novo. para ela despertar o que, o que ficou adormecido e acabou dando aquele problema sério no corpo. Enquanto que o que é emocional, ele é mais rápido, apesar de que o emocional ser algo muito, muito difícil, né? Você vê aí o estado que o pessoal tá, mas ele tem uma ação, assim, com duas frequências, duas, né? duas vezes que a pessoa usa já melhora, porque ele traz a consciência, como ele tem muita energia fria, e tem pessoas que quando tomam a frequência, o corpo já trepida. É impressionante. falar ah, minha, quando eu tomei, eu borrifei, meu corpo começou a dar choquinho lá dentro. Não sei, começou a mexer alguma coisa. Porque tá lá fazendo efeito, né? O pessoal do Face deve estar tá te ouvindo também, que tá no outro celular. Mas é maravilhoso isso. É... É um, isso veio assim para mim agora na pandemia, através de um, de um amigo meu que eu trabalho junto com ele e tal, essas coisas todas. E ele usa através de uma técnica uh, de um aparelho e eu pego o pêndulo. <risos> é, é, é, né? o, então é, é um negócio muito legal. E aí me veio a ideia. É um o falando... frasco, o frasco ele contém o que dentro? Ele contém água destilada e contém glicerina, mas algumas coisinhas que eu coloco de acordo é. com a pessoa. É. Entendeu? Mas é tudo coisa simples que não tem o menor problema. E, é. e faz muito bem. Eu, por exemplo, eu. Armin. Oi. Armin. Fala, querido. A minha, a minha preocupação maior. É é que os pleiadianos te concedeu, te concedeu essa dádiva e muito de passar isso para as pessoas a, a minha preocupação é você está tendo discípulos porque se você eu for embora né Total. eu morrer chegar você é a, a mestra da coisa eu quero saber, os discípulos isso vai propagar, você tem alguém que vai poder substituir porque isso é muito importante na, nessa hora eu, te... eu, eu fico pensando assim, você recebeu essa dádiva, mas e aí, será que mais alguém vai poder fazer isso que você faz? Que a gente sabe que só você faz? Vai sim, vai eu já tenho algumas pessoas, eu não vou dizer que são todas que fizeram, porque uma, uma parte, ela não a aguentou, parte. porque a energia é muito forte, muito forte, sim. E elas não ah, aguentaram, então elas partiram para a Barra, fazer outras coisas, né? A região está... É. Agora, eu tenho umas 100 pessoas que já estamos preparando para abrir o nosso ah, instituto. Só que a pessoa que vai, vai que eu vou passar para essa pessoa... E ela vai poder iniciar e desenvolver, continuar esse trabalho. Tá quase que na pista, mas ainda falta eu ter certeza disso. Certo. Entendeu? Porque vai ter sim. Como sou só eu, realmente só eu posso iniciar se a mas pessoa só você, não. Você, só você, tá... Só você que canaliza isso. Só A é. Técnica, você que fez. Não, mas as pessoas que estão fazendo o curso comigo já estão canalizando também. Mas elas não têm ainda, elas não têm como fazer por elas sem ter que passar por mim, entendeu? É, entendi. É. Mas tem que pessoas bom, lá que eu, que eu vou te contar. É. Nelson, tem pessoas lá, igual eu vou dar o curso agora no dia 20, né, de novo, porque tá, tá cheio de gente pedindo, ainda nem mandei pelo Whats, porque já, eu acho que já completaram as quatro, cinco pessoas. Vai ser no dia 20 agora, das 10 e meia da manhã até as 19 horas. O último eu falei que até as 19 foi até as 22 horas, o pessoal não quer ir embora. É da frequência mesmo, né? Da radiestesia básica com a frequência. E eu vou te falar uma coisa que eu tô me surpreendendo. Eu tenho coisas que eu não tô conseguindo curar em mim. E a pessoa faz e eu tô ficando bem. Que bom. Eu fico olhando assim e falo, peraí, tem alguma coisa de errado aí. Eu brinco, né? Mas tem pessoas que já estão mexendo com alguns pontos assim, não que eu não faça, mas elas estão tendo uma habilidade muito forte. Entendeu? Tem o Vladimir, por exemplo, que ele ficou um tempão fazendo a live comigo, mas agora ele está trabalhando à noite também. Ele é uma pessoa que vai vir junto, vem junto. Ele é maravilhoso. Ele faz coisas que é dele, entendeu? E ele sente a presença, porque você sente. Então, Olá, Armin. oi. Ah, você sabe que eu não sei. Eu sou uma pessoa que não sei. É, posso ter as minhas Coisas, tal, mas eu sinto que não vai parar só nesse spray Eu sinto que vai ter mais alguma outra coisa aí, né? Tem Tem uma outra coisa que vai surgir E que vai revolucionar alguma coisa também É, agora pro ano que vem já vai ter uma grande revolução na minha vida Vai mudar muita coisa E vindo outra Porque nós não podemos mais explorar o que é da terra. E outra coisa, nós não podemos mais permitir a influência de chip no nosso corpo. Então vai ter que ter um antídoto para isso, mas verdadeiro. Não é aquele negócio, olha, eu vou fazer a radiestesia, ela tinha 400 mil chip e tirou. É não sei quantos hertz, é 100 hertz, 400 é isso daí, nada a ver comigo. Entendeu? Entendi. É bem diferente. Então, tá havendo todo um preparo para isso, e eu tô sendo assim, muito bem protegida. E eu agradeço, eu não tenho medo de falar, porque eu estou. Então, eu tô, estou tô sendo resguardada, porque eu não tenho como trabalhar sem falar. Porque o meu maior meio de comunicação é o verbo. É o verbo que vai fazer ação. E são coisas que estão vindo para mim, né? É uma canalização muito forte. Então 2021 promete. É, 2021 não vai ser fácil não, viu? Eu sei. Promete, mas não vai ser fácil. É. Pessoal, o que que se cuide? Você ah, tem sabe, dica? Tá começando a separar o joio do trigo. Não tem mais jeito. Você tem alguma dica sem ser a energia fria? Ah, a dica que eu tenho é que você... Abra o véu. Para de querer. Se você é uma pessoa que tem muita vontade de se vingar, de ter inveja, de, se, de querer cuidar da vida do outro, cutucar o outro, alfinetar, conta para as pessoas. Fala: olha, eu tenho isso dentro de mim. Me ajuda que eu quero parar com isso. Isso não faz parte da minha, da minha alma. Isso é uma coisa infiltrada no meu ego, na minha cabeça. Foi uma coisa que foi entrando, entrando, por complexos que eu tinha. Eu não quero esse caminho. Eu quero sair dessa hipnose. Porque eu deixo de viver, eu tô ficando doente. Eu tô deixando de viver, eu tô me estragando toda. A pessoa vai literalmente apodrecendo como essa doença faz. Entendeu? Que eu digo de alma, né? De espírito. Nós não viemos para morrer velhos, nós viemos para desencarnar na luz. As pessoas que morrem velhas, já está a palavra, como é que vai ficar esse ciclo, não vai terminar nunca, da pessoa ir com tanta mágoa, tanta raiva, tão agarrada no planeta, na matéria, ela, ela, ela, ela não sabe trocar uma roupa, tirar uma roupa de verão e pôr de inverno. Ela não sabe, é a mesma coisa. É uma mudança de consciência. Entendeu? É trocar a roupa, é uma viagem. Mas a pessoa ela vai sofrida, ela vai dolorida. Ela... E, e o que ela tá levando com ela naquele momento? O que ela tá levando? Ela tá levando dor, ela tá levando angústia... Ela tá levando ranço de raiva... Boa noite, Gabriel... Boa noite, Daniele... Como fazer seu curso? Eu vou explicar, tá, Daniele? Eu vou explicar direitinho daqui a pouquinho... Então... Nesse mundo, mundo a gente só leva mesmo o amor... A gente não leva mais nada... Mas como que a pessoa... São raríssimas as pessoas que levam o amor, porque elas não viveram o amor, elas não afloraram o amor, sabe, elas pensam que o amor é apego, que o amor é sangue do meu sangue, que amor é, é a posse, elas não tem noção. E O amor é uma coisa que a gente não percebe, mas a gente é, é, é, é, é algo, é algo, é algo. Que vem de dentro para fora. É uma coisa que não dá. Quando você se sente amor, você entra no mundo da verdade. Você se desnuda. Eu falo, conta. Conta para a pessoa. Fala, eu tinha isso em relação a você. Eu não quero mais ter. Me ajuda. Me ajuda a desmanchar essa coisa ruim. Que eu te desejo, às vezes, eu, eu, eu te desejo o mal. Eu não quero te desejar o mal porque você está no bem. Eu quero, eu quero conquistar esse bem para mim também. Eu não quero mais ser uma pessoa dissimulada. Né? Mas é tão difícil. A pessoa precisa ocultar. É por isso que eu falo cuidado com o ocultismo. Deus não é oculto. A verdade não é oculta. A verdade é expandida. Não, não é? Sim. E nós estamos vendo hoje o que é o oculto. Nós estamos vendo. Eu vou pedir um minutinho, Nelson, que eu vou falar do curso que tem pessoas pedindo aqui. Não, Armin. Oi, amor. ficar à vontade, Armin. Eu só tenho muita gratidão de ter falado com você assim que puder eu vou entrar em contato contigo, vou ver os cursos e aí você vai poder assim, me dar muito mais luz do que você já me dá gratidão eu agradeço eu também, boa noite boa noite bem então. Uh, bem, pessoal, então agora eu vou falar do curso para vocês. Que eu vou dar. O pessoal está pedindo. Eu acho que tem ainda uma vaga, sei lá. Eu não sei porque a Claudete que está cuidando. Mas eu nem anunciei, eu só tenho falado um pouquinho. O pessoal já está procurando, né? Esse curso vai ser no dia 20, das 10h30 da manhã às 19h. Eu falo 19, o pessoal passa das 20h, fica lá, não vai embora. Mas tudo bem, para mim é um, é um é muito bom que socorra. É, vai ser de novo o curso básico de radiestesia magnética imantada. Vocês vão ter esses gráficos e a apostila e o pêndulo. <risos> e vão ganhar uma frequência, né? Uma, o frasco, e vão aprender ali fazer essa frequência. Ah, mas se a gente quiser, funciona? Funciona! Porque você vai aprender. Se vocês forem lá nos meus vídeos, você vai ver que a primeira turma que fez, já fez direitinho. E já estão fazendo. Eles ficam me ligando. Ai, ai, eu fiz para fulano. Será que vai dar certo? Eu percebi. O pênulo ficou batendo na garrafinha à medida que a pessoa falar. É bem assim. E, e eu tô sempre lá, né? para responder. Lógico que não toda hora. Oi, Sueli. Obrigada pelo moça linda. Você também é. Então, é, fica batendo, entendeu? Então, vai entrando aquela energia, aquela frequência, aquela, aquela, aqueles minerais, aquela fonte de, é, de suplementos que você precisa para você se renovar, para você... Né? E, e, e aí, você vai se comprometer lá comigo, no curso. Depois, eu vou fazer online também. Eu tô muito sem tempo, não tá dando tempo de eu fazer presencial e online né então eu tô fazendo só presencial por enquanto de final de semana mas talvez ainda nesse mês eu abra durante a semana quatro dias online vamos ver ou no presencial mesmo abra durante a semana então você vai aprender a, a, a lidar com tudo isso, você sabe, nós, nós viemos aqui gente, para sermos jovens, nós viemos aqui, tudo bem a idade, o tempo, quem pôs, foram as pessoas, foi o ser humano, o nosso corpo, ele é um corpo perfeito, ele vai crescer, ele vai ter uma estrutura, lógico que vai ter algumas coisas que vão ficar debilitadas, mas isso não quer dizer que seja um corpo doente, isso não quer dizer que seja um corpo insano, isso quer dizer eu vou, eu, eu, quero, eu quero partir daqui. Seja com a idade que for, mas eu quero partir jovem. Eu quero partir. Quando eu digo jovem, eu não estou falando de 23, 24, 30. Eu estou eu falando de ter. É como um fruto. que você guarda para comer dali 10 anos e ele está perfeito ainda. E você pode digerir. Então, é assim que eu quero, né? Então, eu, eu, te, eu quero ter o meu colágeno, eu quero ter. Eu, eu, tudo natural em mim Porque Deus não ia me fazer Como um ser humano Sofredor No final da vida E depois falar Evolua espiritualmente Como que a pessoa vai evoluir espiritualmente Se ela morre cheia de ranço fala, Como que vai aquela mãe Que fica grudada nos filhos Achando que os filhos têm que cuidar dela O tempo todo porque ela cuidou, porque ela ficou noite sem dormir. Aquela pessoa, sabe, que, que acha que educou batendo. Como é que é isso? Eu não consigo entender esse negócio aí. Eu sou uma privilegiada, viu, gente? A título familiar, de mãe e tal, eu sou uma privilegiada. Talvez eu já, eu já tivesse escolhido a pessoa para que eu não tivesse tantos ranços assim, mas é lógico que eu tinha também, mas sabe, a gente vê como é que isso ocorre, como que isso acontece, as coisas funcionam de outra forma, nós, nós temos, vocês não tem ideia de quantas coisas boas que tem ocorrido, quantas coisas boas e, e é como o Nelson falou que eu estava atendendo ele agora há pouco aqui pela live do Instagram, que ele percebe que eu tenho muito mais coisa para fazer que tá vindo algo muito mais e tá mesmo, tá mesmo. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Elsa Maria. Gente, eu, vocês ficam perguntando de vida financeira. Eu não sei. Você cuida da sua vida espiritual, financeira, sabe? O que eu posso fazer é um tratamento. As pessoas estão me achando com cara de adivinha, gente. Eu não sou adivinha. Se eu adivinhar, se eu adivinhar minha vida e a minha vida acontece a cada dia, a cada minuto... Eu não, eu não sentencio antes O que vai acontecer depois Eu não sou futurista Já fui, hoje eu não sou mais Gente, o curso Então vai ser no dia 20 Vocês vão entrar em contato Eu vou pôr depois lá na Na descrição O telefone, tá? Mas já posso falar Aqui em São Paulo, Santana, é presencial É 11 9 9675 5 tá bom? Então, vamos tocar o nosso barco. Não tenha medo de, de pessoas, não tenha medo de, do que você goste, de quem você gosta. Não tema, porque você não está temendo a pessoa, você está temendo a você. A pessoa, você quer ser feliz? Desfrute daquilo enquanto você tem essa condição. Desfrute daquilo enquanto você pode. Não, sabe, não despenque. Feito uma semente que não dá mais frutos. E depois dizer, poxa vida, eu tive a oportunidade e não fiz. Pra quê? Aprenda a ser você. Só faltava te pedirem para mostrar uma carta de tarô. É isso mesmo. A Ju já pôs meu telefone aqui no Insta, gente. Então, vamos né? Vamos, vamos nos libertar Vamos abraçar Vamos beijar Vamos curtir Olha o que a vida fez Ela fez até você andar de máscara para não mostrar quem você é Vocês pediram tanto por isso Que aconteceu O corona tá aí Mas a mim não pega não Eu não tenho medo de me mostrar As pessoas Elas se escondem como se escondessem detrás das emoções, detrás do sentimento. O que, que elas vão conquistar na vida desse jeito? Eu não sei. Olha o que está acontecendo por aí, depressão direto. Eu te, o que eu estou tratando de gente depressiva, sabe, de pessoas que estão, não estão sabendo nem, nem lidar com a vida, quem dirá com a morte? Porque a morte é, é a fuga, né? Não existe morte. É o que eu falo: é tirar uma roupa e por outra. Se você sair agora daqui, for para o Alasca, você vai com essas roupas de verão? Não. Você vai ter que trocar e fazer a viagem. Entenderam? Vamos olhar para tudo com os olhos da realidade, com os olhos da sabedoria com os olhos internos, para expressarmos no externo, né? O Nelson está falando, as pessoas não olhavam nos olhos antes da pandemia. Realmente, hoje o que sobrou foi olhar nos olhos. Mas, Nelson, eu vou te contar uma coisa. <coughs> Várias pessoas continuam não olhando nos olhos, sabe? Porque os olhos, eles revelam a verdade. Os olhos, eles, eles revelam o que nós temos e o que nós somos de mais profundo. Isso assusta os outros. Essa pandemia dá de até depressão, dá até depressão mesmo. Então, Ju, mas por que, que dá depressão? Pelo medo. Então cada uma está percebendo a, a, a, a, a, o que é se isolar pelo medo, mas pelo medo que ela já tinha antes. E fingia que não tinha, e fingia que não estava isolada. Mas as pessoas, elas viviam, sabe, no fracasso, mostrando do fracasso a vitória. E a vitória não era real. Então, o real está vindo à tona. E vai vir muito mais, aguardem. Aguardem. E chega de coisa oculta, chega, sabe? Gente, eu fico vendo aquele Jesus pendurado. Ai, que horror! Da cruz. Aquilo é coisa de quem matou ele e quer que vocês fiquem hipnotizados como ovelhas que seguem as trevas. Chega! Gente, Jesus é luz. Jesus é vida. Aquela imagem é colocada para colocar vocês para baixo. Quando vocês rezam para aquilo, vocês estão rezando para o pior. Está todo mundo, sabe, com a cabeça distorcida, hipnotizada, a maioria está assim, o que, que é isso? Sabe, quando, quando pensar em Jesus, pensem, sabe, na leveza, no amor. Não peçam para ele, porque ele já dá. Quando você pede, você pode pedir o que o seu ego está pedindo. Quando ele, ele oferece, ele vem com tudo. A ah, Samar tá falando, eu recebo, aceito, agradeço e tomo posse. Tome posse de você. Tome posse. Vocês vejam bem a manipulação que existe. Já há milhares de anos chega, vamos não basta. Tem povos aí que estão usando a fragilidade dos outros para serem carrascos deles. Assim como os romanos foram. Eu não tenho medo de falar não, estou falando mesmo. Pronto. Ele manda fazer, o outro faz. Sacaram? Vamos parar com isso Assistem um filme Acabando, ah, eu assisti E tem um livro também, viu Nelson Então Jesus, Deus Ele é interno Ele é a imagem que você quiser dar para ele Para mim Ele é a minha imagem Não adianta eu pedir para Deus lá de fora eu Tô pedindo para Deus aqui dentro Gente, cada... eu, eu levantei Caí, levantei, caí Levantei, caí não quero mais isso, porque eu aprendi a duras penas, até trazendo problema no meu corpo, de ciático, isso aí, de tanto levantar e cair. Agora estou recuperando, aos pouquinhos estou recuperando. Porque eu acredito no seguinte, que não existe tempo para recuperar quando nós somos a presença do eu sou. Isso é a presença do eu sou. Não é o mestre Ascenso. O mestre é senso, ele te, ele te protege, ele te guia, ele fala com você por telepatia. Mas a presença do eu sou, é aquela presença que te acende para a vida. Sacaram? Ai, cansei. Cansei, vou parar por aí. Já falei bastante hoje, atendi muita gente e agradeço e agradeço a pessoa que me estimulou a fazer essas frequências, né, que ela produz tecnicamente e que dá um efeito maravilhoso e eu faço manualmente. Agradeço, né? Foi uma, uma pessoa maravilhosa chamada Jurandir, e foi lá que eu descobri isso. Então, já foi um caminho que essa pessoa abriu para mim. E eu quero abrir caminhos para ela também, é lógico, né? E vamos que vamos, e vamos tocar o nosso barco para frente. Qualquer informação é só entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Trabalhamos sempre para o melhor. Para quem não quiser fazer comigo, falar, ah, eu não acredito na radiestesia, nisso, naquilo, não tem problema, vai lá. É só entrar em contato, tá? Samar, o que, que você está falando? Você nos faz ter consciência do real. Estou aprendendo a levantar contigo. Gratidão. Gratidão para vocês também, porque vocês são o meu incentivo. Nelson Teixeira é abençoado Jurandir, ele tá escrevendo aqui e muito abençoado mesmo, né Nelson? Então pessoal, até a próxima quinta-feira se, se eu tiver atendendo se eu tiver muito correndo eu não vou poder, então de repente eu entro, mas o dia oficial é de quinta-feira, tá bom? Mas quinta-feira passada, por exemplo, eu estava atendendo, cheguei tarde, estava cansada e eu quero fazer sempre bem disposta a vocês, né? Conversando com vocês, tá? Mas, quinta-feira que vem, eu já me comprometi. Agora, se eu não ver, eu vou na sexta, tá bom, gente? Um beijo grande para todos vocês. Uh, vai, é o vídeo eu vou salvar no IGVT, da, da live, porque eu conversei bastante com o Nelson. E quem está no Face, não viu. Então, depois vocês me assistam lá, tá? Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia. Não só na frequência de luz como de som, porque esse é o mais forte. O de som ainda é tão forte que nós não conseguimos ouvir. Mas o nosso peito, a nossa alma, tudo que é divino em nós, ouve. Ouça tua voz interior, esse é divino, tá bom? Beijo para todos.